Vivemos em um mundo que a cada ano que passa estamos mais distantes uns dos outros Aonde o excesso de informação está nos levando cada vez mais longe da presença do nosso Deus E infelizmente não estamos mais sabendo o que é certo e o que é errado Reflexões, situações, temos quatro estações O que define meu mundo são as minhas decisões A minha dignidade, o direito de liberdade, o conceito de nossas vidas é a realidade e meio a essa multidão, onde a corrupção corrompe seu coração, que fecha sua visão, oculta a percepção. Tanto um lado quanto o outro tem suas contradições. O certo não é fácil, mas também não é difícil. Seja isto dos seus problemas. E se pavo tá do início? No início não sabemos em que mundo que vivemos, mas conforme o tempo passa, várias coisas aprendemos. Empaque toda a decisão. Tomado pela razão, as consequências que se arca por não prestar atenção. Quem acha que sabe tudo, nunca aprende algo de novo. Vive pela ignorância, pisando em casca de ovo. Sou contrário a este mundo, trilho o meu próprio caminho. Escrevendo a minha história entre rosas e espinhos. Entre o certo e o errado, a razão e o conhecimento. Eu prefiro buscar. A paz que excede todo entendimento O caminho fácil te induza seu primeiro uh -huh. Mas no fim da maratona o seu troféu uh -huh. é o desespero Todos sabem o que é certo mas quer conhecer o errado Não precisa ir muito longe pra conhecer o pecado Nos dias atuais atitudes banais meu Deus olhe por nós O controle é todo nosso e ele tá em cada assunto o meu coração, que me passou a visão, tio Em percentual, 50% bom, 50% mal Nós define qual o lado nós vamos estar Qual o lado Ei, da moeda nós iremos apostar E se nessa aposta foi você quem perdeu Agarra a nova chance que Deus te concedeu Sei que nada sei, ninguém sabe quem é quem Meu espírito é eterno, sigo a luz de um só rei Certo ou errado, quem pode me julgar, hein? Me diz quem? Em cima igual embaixo, onde o grau é 33 Minha banca é 4x4 e aqui tudo é da lei Leis, que são anatemas que eu sei Quem corre pelo certo jamais será o errado Não se perca no caminho que no final será cobrado Não se paga de ator que a vida não é teatro Toda bala tem um nome E você pode ser o alvo Entre certo ou errado